Olá amigos do canal tudo bem com vocês o vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer steak da Harmony One então galerinha para fazer steak da Harmony One você vai precisar seguir alguns passos primeiro passo comprar Harmony One segundo passo Criar uma carteira da Harmony One terceiro passo enviar as Harmony One da corretora para a sua carteira criada e por fim a gente vai conseguir fazer stake das Harmony One e neste vídeo nós vamos fazer todos esses passos vamos lá galera primeiro de tudo você vai entrar na sua corretora a corretora que eu utilizo para comprar Harmony One é a Binance. Se você não tem cadastro na Binance, link na descrição para você fazer seu cadastro. Também vou deixar um cardzinho aqui mostrando como fazer depósito de reais aqui na Binance para você também estar conseguindo comprar Harmony One. E para você comprar Harmony One é bem simples. Já fez seu cadastro? Já assistiu o videozinho de como mandar reais? Já mandei reais? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão comprar Harmony One. Se você mandou reais aqui para Binance, está com reais. Para você comprar Harmony One, você vai precisar ter USDT. Então, como que você converte os seus reais para USDT? Aqui, pessoal, mesmo em Trade, vai ter a opção converter. Aqui você vai informar o que que você quer converter eu quero converter meus reais que eu acabei de mandar reais aqui na Binance, a sigla é brl tá você vai digitar brl aqui você vai colocar o sdt que é a moeda que você quer converter então o que que significa isso aqui você tá pegando os seus reais e vai converter para o sdt beleza pronto já escolhi o par agora você vai dizer quanto você quer converter você clica aqui em máximo que é tudo que você mandou de reais para Binance. você quer converter para o e aí você clica aqui em pré-visualizar vocês vão perceber aqui pessoal que não vai dar porque eu não tenho brl mas vocês que mandaram brl vão ter e aí vocês vão pré-visualizar e vão confirmar pronto a partir desse momento, você converteu os seus BRLs para USDT. Agora, você já vai poder comprar as suas Harmony One. Então, vamos lá. Agora que a gente já converteu nossos reais para USDT, vamos voltar novamente aqui em clássico. Chegando aqui em clássico, está Bitcoin aqui. Vamos colocar agora aqui, ó, One, que é a sigla para Harmony One. E aí, como você já converteu seus reais para o sdt agora vamos conseguir comprar o One com o SDT. Vamos clicar aqui. Vamos se atentar aqui, pessoal, se está aqui, ó, o One USDT. Agora nessa telinha aqui você vai descer até esta parte aqui, ó. E aqui você vai colocar Market Order. Aqui você vai informar quanto você quer comprar de Harmony One. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal, 14 Harmony One. Certo? E vou clicar aqui em comprar. Agora, pessoal, vamos aqui na nossa carteira, vamos voltar aqui em Binance. Vamos verificar se a gente realmente comprou Harmony One. Você vem aqui em carteira, Fiat Spot. Chegando nessa tela aqui, você vem aqui, ó, pesquisar a moeda e vai digitar ON vai descer aqui ó, e aqui vocês já vão ver que a gente já comprou 14 Harmony One totalizando o valor de R$16,54 o legal da Harmony One é que as taxas são baixas e você pode movimentar poucas quantidades então vamos lá pessoal, agora a gente já comprou a Harmony One, o primeiro passo já foi feito agora a gente vai criar uma carteira para estar guardando as nossas Harmony One como criar uma carteira Da Harmony One Vamos lá pessoal Você precisa estar utilizando O Browse Chrome Porque a extensão da carteira Harmony One É Do Browse Chrome Vamos lá, você vai digitar aqui Google Aqui você vai colocar Extensões E vai dar um Enter Aqui ó O Web Chrome Vamos clicar aqui ó e aqui nessa tela a gente vai digitar o que? Harmony One Wallet. Pronto? Wallet. E aí vamos clicar aqui, ó. Aqui vai aparecer ela. Vamos clicar nela. Aqui ele está perguntando se você quer usar a extensão Wallet no seu Chrome. Vamos clicar aqui em usar. Adicionar, pronto, está baixando. Pronto, já baixou. Agora você vai vir aqui ó e vai procurar aqui ó, mais ferramentas, extensões. Pronto, já instalamos a nossa extensão Harmony One. Qual o próximo passo? Vamos clicar aqui ó em extensões e vamos habilitar ela aqui ó para ela aparecer ali em cima clica aqui pronto ó, ela já vai aparecer aqui ó e você clica nela agora pessoal a gente vai criar a nossa carteira a gente baixou a extensão agora a gente vai criar Dê um nome para sua carteira vamos colocar aqui ó é teste porque essa aqui é só para teste você coloca o nome e seu nome e vamos clicar em create aqui pessoal você vai colocar uma senha essa senha aqui vai servir para você estar fazendo o saque das suas moedas vamos lá repetir a senha aqui pessoal você vai ter que anotar essas palavrinhas aqui ó são uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze são doze palavrinhas pessoal essas palavrinhas aqui são muito importantes. somente com elas você vai conseguir recuperar a sua carteira caso perca caso você o um computador dê problema e você não esteja mais conseguindo acessar a sua carteira apenas com essas frases e com essa senha você vai conseguir recuperar sua carteira. Então eu peço que você é, anote essas palavras em um papel, tá? Um papel para que? Para salvar a sua vida futuramente. Então pegue um papel, anote essas palavras-chaves. Após anotar, pessoal, clica aqui em I Understand e vamos para Next. Aqui nessa próxima tela é onde você vai descrever as palavras que você anotou. A sequência certinho. Se você tiver anotado ela na sequência correta, vai conseguir dar continuidade. Então, vamos lá. Eu já anotei elas aqui e a gente vai agora é, mostrar para o sistema aqui qual foi a ordem que a gente anotou. Qual foi a ordem? Foi A primeira foi mouse. A segunda foi grid. A terceira foi because a quarta foi despair a terceira foi dinosaur ping clear under alarm family girl e sword viu só como eu anotei certinho vai dar a opção de dar next então é muito importante anotar na fase anterior as palavras só assim você vai conseguir dar continuidade então vamos lá next e aqui pessoal é a senha essa senha aqui é para acessar a carteira tá aquela primeira senha lá é na hora de você fazer saque na hora de você fazer movimentação então tenha muita atenção são duas senhas essa senha é para você entrar no aplicativo aquela primeira senha é para fazer movimentações dentro da carteira somente com aquela primeira senha você vai conseguir movimentar seus saldos sacar fazer stake com a sua carteira Harmony One então anote com bastante atenção essas duas senhas então vamos lá que é uma senha com quatro números então eu vou lá vou anotar aqui ó pronto confirmar agora OK, tá informando que deu certo aqui. Então vamos lá agora acessar a nossa carteira. Vocês notem que a nossa carteira foi criada com sucesso. Olha aqui, está aqui a carteira já está prontinha para receber saldo. E agora, qual o próximo passo? O próximo passo é mandar nossas harmonianos que a gente comprou na corretora para esta carteira. E como a gente vai fazer isso? então pessoal agora preste bem atenção aqui ó rede Harmony One se você clicar aqui ó fica a rede etéreo então você sempre deixe na rede Harmony One aqui ó One rede One porque ela usa Harmony One usa essas duas redes aqui nessa carteira tá erc 20 e One então vamos escolher aqui o One vamos colocar aqui ó Deposit. aqui é o nosso endereço da carteira ela já está aqui vamos agora sacar as nossas 14 harmonio como que a gente faz vamos clicar aqui ó em saque chegando nessa tela aqui pessoal vamos colar o endereço da nossa carteira pronto aqui informa que a rede está congestionada não tem problema tá continua desce aqui ó e aqui pessoal vocês lembram que a gente tinha comprado 14 né? Eu tive que comprar mais 47 Harmony One, porque é o valor mínimo para saque é 60. Então, você que vai estar tá fazendo isso aí, já saiba que tem que ter no mínimo 60 Harmony One. Então, eu tô com 61 Harmony One. Vou clicar aqui em Máximo, eu quero sacar tudo, todas as minhas Harmony One. E vou clicar aqui em Saque. Compreendo. Aqui, pessoal, as duas senhas de segurança, vou enviar, vai uma para o e-mail e outra para o celular. Prontinho. Enviar. E pronto, pessoal. Saque feito com sucesso. Agora vamos ficar acompanhando lá na nossa carteira até o momento que cair esse saldo. Vamos agora conferir na carteira. Clica aqui na carteirinha, coloca a nossa senha e olha só já caiu a nossa Harmony One agora pessoal a gente já pode fazer o stake, como que a gente faz o stake? pessoal vou deixar todos os links na descrição, tá bom? você agora vai entrar no site stake Harmony One, dá um enter chegando aqui no site do stake de Harmony One você vem aqui em portfólio vai clicar aqui em sing aqui ó ele está perguntando se você quer criar a carteira ou se você quer usar uma carteira. Eu vou clicar aqui, ó, em usar. Aí ele pergunta qual carteira que você quer usar. Aqui, ó, eu vou escolher assim, ó, usar Harmony One Wallet. Aqui, ó. Usar Harmony One Wallet Extension Singer. Aqui ele vai perguntar qual carteira a gente quer conectar. É nessa aqui mesmo que a gente fez teste e aceita. Pronto, já estamos conectado. Olha só, já estamos conectado aqui, ó. Clica aqui em validadores, ó. Clicou em validadores, você procura um validador que mais lhe agrada, veja os seus retornos, veja aqui a comissão que você vai pagar, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou escolher essa aqui, ó. Vou clicar aqui em select Pronto, chegou aqui ó no portfólio dela, dessa pool. Lembrando que trabalha com épocas, tá, pessoal? Aqui o stake é por épocas. Cada época aqui, ó, 861 minutos. Aí aqui nessa tela aqui, você vai clicar aqui em delegate. Vai informar quanto que você quer delegar. Você pode delegar tudo, mas lembrando que tem a taxa, então não dá para delegar tudo. Então vamos colocar aqui 99%, 90%. Uh, eu tenho eu tenho 1517 vamos ver quanto que dá para delegar o máximo vou colocar 1517 para ver se vai e next ela aceitou 1517 vai ficar só algumas, pessoal Por que, que tá dando 1517 e não 61 como eu tinha comprado porque eu tô juntando as que eu já tinha né 161 61 que eu acabei de mandar para fazer o vídeo para vocês entenderem então vamos lá confirmar aqui agora pessoal ela vai pedir aquela primeira senha lá tá então vamos lá se atente aí não é a senha de desbloqueio é a senha aquela primeira senha que você criou e clica aqui em aprovar vamos aguardar aqui ó Pronto, pessoal. Você já colocou as suas Harmony One para trabalhar em stake. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Ó, pessoal, se você por acaso quiser desfazer a delegação, basta você vir nessa opção aqui, ó: undelegate, tá? Undelegate, que é desdelegar. O que vai acontecer? Aí ele vai lhe mostrar aqui o tempo que vai ser para fazer a desdelegação tá pessoal vai mostrar o tempo e aí você tem que aguardar porque aqui na, na stake da Harmony One trabalha por épocas né então pessoal aí você tem que aguardar as épocas para fazer a desdelegação aí você vai ter seu dinheiro disponível para transferir para sua carteira então pessoal é assim que se faz stake aqui na Harmony One. Eu espero ter ajudado vocês. Se restar alguma dúvida, pode deixar a pergunta aí. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like. Compartilha nas suas redes sociais. Se eu te ajudei, deixa um comentário aqui no vídeo. Me ajudou. Isso vai estar me incentivando a fazer mais vídeos para vocês. Valeu pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!